mais um Auge Brasil e o programa segue cheio de novidades Inauguração Feira de Noiva. Festival Delícias e também a Fórmula Chega a Santa Bárbara do Oeste, a pizzaria Ediviges, localizada na Avenida Monte Castelo. A proprietária Carol recebe o programa Áudio Brasil nessa noite tão bonita e tão alegre. 31 de janeiro e um mês antes da pandemia. Mas deixa eu ver. E aí, depois nós abrimos na manhã a era bem pequenininho, né? se compara com o tamanho que nós estamos hoje. Quantas crianças nós temos, graças a Deus. E assim, era bem pequenininho cabia 17 pessoas. Hoje a gente Vila Harmonia em Nova Odessa, o workshop de noivas e deputantes. O anfitrião Luiz Furlan nos recebeu e nos mostra um pouco do evento. A gente está organizando então a nossa sétima edição do workshop Noivos Debutantes aqui no Vila Harmonia, que é um espaço maravilhoso, um dos espaços mais bonitos que nós temos na nossa região atualmente, com certeza, para quem quer casar aqui, eu falo que se eu fosse casar, seria aqui então, a gente escolheu esse lugar para fazer a nossa sétima edição do workshop por ser uma edição grande, com fornecedores de qualidade, a gente sempre busca trazer realmente para nossa feira, pelo menos, quase todos ou todos os segmentos da área de casamento dentro da nossa feira, para os casais sentirem à vontade, conhecer, ganhar descontos exclusivos. E além disso, a nossa sétima edição está com tudo. A gente está sorteando 4 mil reais para o casal que participar da nossa feira. Ele chegou, ganhou um cupomzinho, puxou um contrato, ganha mais cupom para conseguir ganhar esse dinheiro e gastar dentro da feira com os próprios fornecedores. I got shit to do the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up! Olá pessoal, boa noite. Eu sou Carlos Caiote, da empresa Carlos Caiote, assessoria de eventos. Já estou aí há 4 anos no mercado, realizando grandes sonhos E é um prazer imenso estar aqui nessa feira maravilhosa Esperando você e nesse programa que é incrível Da minha querida amiga Lu que é super competente, uma pessoa incrível Então eu tenho um carinho muito grande Today's gonna be a good day, wake up Today's gonna be a good day, wake up Today's gonna be a good day, wake up Today's gonna be a good day, wake up Today's gonna be a good day, wake up Today's gonna be a good day, wake up be a good day, Olá gente, tudo bem? Prazer, eu sou a Thaís eu sou a Lê Nós somos da Maria Riquim de Lingerie e nós temos o chá de lingerie personalizado Onde a noiva escolhe tudo que ela quer ganhar e no dia nós montamos uma, um mini-evento pra ela, onde a gente disponibiliza todas as, todas as peças e... Além disso, a gente faz brincadeiras também, a gente, a gente faz animação, animação, decoração, a gente Interage com as tudo. noivas. Sim, é um dia pra noiva guardar no coração pra sempre, um dia que ela vai curtir com as amigas, com as mulheres especiais da vida dela e vai ser incrível, eu tenho certeza. E pra aquelas noivas que não são daqui... E também querem ter aquele momento A gente tem um bom lançamento Que é um na caixa Então você monta A gente envia um catálogo Você escolhe as peças que você quer E a gente te envia tudo bonitinho numa caixa I'm Aconteceu no estacionamento do Tivoli Shopping o Festival Delícias Com a produção do Brasil Eventos E nós também estivemos lá conferindo essas delícias desse festival gastronômico e com muitos shows <música> Não foi quando você me abraçou e eu senti que ele virou amor. Não, Nem foi lá na banheira de espuma Foi quando carinhosamente olhou no fundo dos meus olhos e disse: Vamos tomar uma? ai, ai, ai, Oh, as you stand, you stand by me Oh, that way, you stand by me you stand by me You stand by me, you stand by me, you stand by me To the cruel to see, I'm crying, I'm crying. No, I won't see the tea. This is life. Cidade aconteceu em Interlagos a Fórmula Truck. Vamos ver um pouco das emoções da corrida? I don't here. de Brasil fica por aqui. Semana que vem eu espero você.